para jogar futebol, e eu acredito e confio que vocês vão jogar futebol, tá ok? Tá ok? E eles vão um excelente aquecimento, tá? eu vou que vocês estão focados, quem tá no nosso site perto, que porque a qualquer momento pode entrar, quem tá jogando ao máximo, tá? Bom jogo e boa sorte. E aí, cara, eu vou dar...